Aviso, o que você verá a seguir é uma reprise de um vídeo postado pelo Daniel ano passado, que por descuido do mesmo acabou tendo reivindicação de direitos autorais. Obrigado pela atenção e bom vídeo. O feedback é o pior Alien de Ben 10. Duvida? Então venha comigo. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo. Ai. Mas galera, na, na, na, na, nada não, nem pense nisso, nada de dislike, nada de dislike Veja o vídeo primeiro, beleza? No qual, esse vídeo aqui é uma opinião de um cara da Amino, que eu e o Zokai nós estávamos vendo a Amina e tal A gente viu a opinião desse cara e decidiu fazer um vídeo sobre isso Então vamos lá, primeiro ponto Feedback, viu como um alien do 10 do nada A gente sabe que Ben do universo é uma continuação direta do 10 da supremacia alienígena, né? Porém, temos aí os flashbacks do Ben, quando ele tinha 11 anos, que deveria ser o que é, Antes de Força Alienígena e Supremacia Alienígena, né? Só que é meio estranho, né? Tipo, saber que o Ben, ele tinha um alinhado adicional lá, é, que era o Feedback, quando ele tinha 11 anos, e ele não mencionar isso depois, no Força Alienígena e no Supremacia. Assim, eu sei que na lógica real, da vida real, é, não tinha como porque o Feedback ainda não tinha sido idealizado naquela época pelos criadores diretores, né? Ele só foi idealizado para o universo. Mas assim, na lógica do desenho, né? dentro da história do desenho, é estranho, né? A gente vê que o Ben tinha esse si, ar enquanto criança, mas ele não mencionou nem no Força Alienígena, nem no Supremacia Alienígena. Segundo ponto, o feedback veio como um alien OP do nada, além dele ser mais um alien elétrico. A gente sabe que o Ben tem diversos aliens elétricos, tem o Chocante, o Anfíbio, o Artrópode, que meio que não é, ele é um alien cerebral, mais conta também como um. Um alien elétrico. Nota, hoje em dia Daniel considera o artropo de um alien elétrico sim. Veja esse vídeo no para entender mais. Também temos aí o Frankenstrike, o Shots 4. Enfim, o Ben tem muitos aliens elétricos e aí eles adicionam mais um que é o feedback. Além de que é estranho né, ver essa cena aqui. Ótimo, e é claro que eu não tenho nenhum alienígena elétrico. O choque do Mas, passado. Peraí, eu tenho sim. Esqueci geral do feedback. Mano, você tem outro alien elétrico, o Frankenstrike, tipo, é estranho ele ter esquecido do Frankenstrike, sendo que foi confirmado aí que o Ben, ele renomeou o Frankenstrike quando ele tinha 11 anos, então foi estranho ele só lembrar do feedback e ocultar o Frankenstrike, né, Um feedback meio que veio aí pra tomar lugar dele, né, e tipo, não foi só com o Frankenstrike que ele fez isso, também temos aí, vamos falar do cromático agora, beleza. O cromático aí, mano, ele é um dos aliens mais B10. Tipo, foi muito legal, né? Da história do Sugilite, né? Do segredo do cromático, além de ele ser o alien aí que inventou a expressão voo no estilo cromático, né? Já que ele é um dos poucos aliens aí que podem voar sem ter asas, né? Só que o, o problema é que em universo ele só teve que Duas aparições. Ele não fez praticamente nada, nada, ele não fez nada em universo, né? Foi, foi da hora a aparição dele, né? Tipo, ele tem aquela aparência lá toda diferente não né? pelo Skurden, mas. Tipo, ele tentou, né? Usar o poder dele pra quebrar lá a barreira. Só que ele não conseguiu. Aí o Scud fez a, a espada de sapo celestial. Então, tipo. Foi o escante que fez aquele alto, tá ligado? Tipo, o Ben não precisava do Cromático. É, o Ben, na forma humana mesmo, ele poderia ter cortado daquilo ali, só com a espada do Alien X. Porque foi o Scurdo que fez, né? Tipo, é uma que o Ben, quando ele voltou pra forma humana, ele ainda tava com o braço de Alien X. Então, o Scurdo poderia fazer a espada no braço do Ben, de boa. Não precisava do Cromático ali, tá entendendo? Então, o Cromático se ferrou em um universo. E o pior é que o Cromático sempre se ferra. Não fosse alienígena, ele morreu. O energia alienígena, ele morreu. E no universo, ele só não morreu por causa como como o se transformou bem de volta na forma humana, é né? Por causa que, tipo, se o Cromático tivesse tentado absorver a energia do Nick Larg, ele não ia conseguir. Porque era muita energia pra ele absorver. Ele viu que ele tem um limite de absorver. Ele não pode absorver muita energia. Então, muita gente pensou que o Cromático, pelo menos, ia mitar no final do universo, mas não mitou, não. Ele saiu, chegou o feedback. né? feedback aí mostrou que é um anime muito OP, porque ele absorveu toda a energia do Nick Larg, né? E tipo, a energia do Aniklag é o que? A energia do Universo Porque o Big Bang lá é o que cria o Universo, né, então tipo, ele absorveu lá de boa, né Resolveu a parada do, do maltron e tipo, nem não mostrou nenhum vestígio de cansaço, tá entendendo? Então o feedback é um Alien muito OP Apareceu lá como um Alien muito OP né? E outra coisa, ele, ele apareceu também como um Alien favorito do Ben de 11 anos, né Vamos falar do Ben de 11 anos, né A gente vê que nos flashbacks, né, é mostrado que o Ben de 11 anos, ele é, ele aparece mais criança do que ele era no clássico, né, tipo, parece que o Ben do Clássico era mais maduro, né, do que o Ben de 11 anos, ele tinha um momento, assim, claro, ele era uma criancinha, tá, tem um jeito é, imaturo, no clássico tinha, mas, ele tinha os seus momentos de imaturidade, né, coisa que o Ben de 11 anos não mostrou, e o feedback chegou pra quebrar isso, né, pois foi revelado aí pelos diretores, eles revelaram que, assim, tem controvérsia nisso, mas um dos motivos do Ben ter. É, Tirar o foi a perda do feedback, né? Então, o feedback foi um alien importante aí para a construção do ban. Sim, galera, sim. Chegou um momento chave aí do vídeo, né? Que a gente estava começando a falar mal do feedback, mas agora a gente vai mostrar que ele é um alien incrível e tipo, é, não há motivos para odiar ele, porque tem uma galerinha aí que odeia. Mas assim, né? Odiar nível esse vídeo aqui que tá aparecendo aí no card, viu? Se você ainda não viu, clique aí, né? Veja depois. Mas assim, muita gente odeia o feedback sem motivo. dizer que, a ah, o Universo é ruim, é, o design é ruim, mas, tipo, você odiar o Benezuela Universo né? sem um motivo só por efeito manada. O que é o efeito manada? É, tipo, você é, ter uma opinião sobre tal coisa baseada na opinião de outras pessoas. Se outras pessoas acham o universo ruim, só por, por, por elas acharem você também vai achar sem, assim, tipo, sem nem ter assistido, sem nem conhecer direito a história, porque, né? Você pode, pode odiar o universo por causa do visual, né? Mas pelo menos ver a história antes, né? Porque, tipo, não, não há motivo de odiar o feedback, né? O feedback não é um alien ruim, ele é um dos aliens mais marcantes aí do universo, um dos aliens mais memoráveis. Tipo, ele foi um alien que fez muita gente chorar, né? Com o Ben é, tendo a perda do feedback, né? Ele ficando todo depressivo lá, né? época. tipo, o Ben de 11 anos era um criança em formação. Tá ligado? Ele não tinha maturidade ainda, né? Aí, ele se sentia especial, ele se sentia, ele se sentia bem se transformando no feedback, né? Por isso que ele era o alien favorito dele, né? Aí, ele, ele simplesmente perdeu o feedback, foi um grande abalo pro coração do Ben. Então, meio que, isso serviu para construir uma maturidade para ele. Tanto que a gente vê aí que depois de cinco anos né? ele conseguiu a recuperar o feedback que foi uma, uma aparição marcante aí muita gente muita gente gostou foi e foi muito top mesmo a aparição, a reaparição do feedback lá como o bem 16 anos e aí, o Ben depois de cinco anos conseguiu dar uma ué que foi responsável pela perda do feedback né então esse negócio aí faz, faz total sentido galera. eles são um alien interessante ser um alien incrível porque ele foi um alien que foi apagado e depois retornou lá Teve toda uma construção para ele retornar, porque vimos em Conflict Parte 2 que, dentro de malware, Ben logo entra em seu subconsciente quando se vê de volta para casa. Ele vê uma jovem Gwen e seu eu de 11 anos saindo da lata velha. O jovem Ben está deprimido e Max pede que ele entre. Asimuth aparece e fala com ele, enquanto Ben, de 16 anos, percebe que se lembra dessa cena. Azimuth explica a Ben que Ben nunca aprende nada com a vitória e que perder o feedback foi difícil para ele. Ben de 11 anos diz que feedback era como uma parte dele, mas Azimuth diz que Ben poderia aprender algo com a perda de feedback. Ben de anos subconsciente começa a conversar com ele, dizendo que Ben de 16 anos ainda não aprendeu nada. Ben de 16 anos responde que tem que aprender a se perdoar, entendeu? É Tem toda uma construção para o feedback ter voltado, ter retornado, tá entendendo? não é simplesmente. Ah, o Ben 10 mil, Supremacia Alienígena, ele adicionou pro Ben os aliens que ele já tem se transformado antes. Tipo, não, galera, por isso que ele não retornou em Supremacia, porque ele tinha uma história para ter em um universo, tá entendendo? Então, por isso que o feedback tem todo esse lado aí, né? Tem tipo, esse lado emotivo para o Ben, tá entendendo? Para construir o personagem. Isso é construção de personagem, galera, tá entendendo? É muito interessante isso em qualquer obra aí que você assiste, é muito interessante isso, ver com um personagem é imaturo e logo depois ele aprende com a situação que ele está passando então o Feedback tem todo esse contexto para ser um alien OP, ele tem motivo sim para ser um alien OP, né? tipo, foi muito da hora a gente ver que ele pode absorver a energia de um Big Bang né? e mesmo que ele tenha ocultado aí, é, o destaque para mais aliens elétricos meio que ele não ocultou tanto, até porque teve o um episódio lá do Monstro do Max em que o, foi o, o, o destaque dos aliens elétricos, tipo, todos os aliens elétricos apareceram lá, né, teve até retorno de chocante, essas coisas, e o artrópode também teve o presença dos Vingadores, né, mesmo ele não sendo um alien elétrico, né, ele é um alien cerebral mas muita gente considera ele elétrico porque ele tem uma, ele tem uma vibe elétrica e tal, né, mas é, o feedback não ocultou tanto isso, né, e tipo, foi legal, galera, foi legal, eu disse que o cromático se ferrou e tal, mas o feedback também se A gente viu, né, o Ben ficou bastante depressivo por causa do feedback e tal, mas foi uma vibe da hora galera, foi um negócio da hora, então esse vídeo aqui é pra mostrar que o feedback não é um alien ruim, que muita gente deu dele sem motivo, e né, dizer aí que o universo é ruim também sem motivo, porque a gente viu aí, né, toda uma história por trás, né, do alien desse alien existir então, é, esse, esse foi o vídeo, galera, tipo, é, foi um exposed meio que mentiroso, né, porque na verdade eu comecei é, falando mal do feedback, mas no final eu acabei mostrando pra vocês que ele é um alien bom, ele é um alien bom mesmo, mas é, depende de você, você acha o feedback com um alien bom ou um alien ruim? Deixa aí nos comentários, galera, e... Esse foi o vídeo, né? Deu a opinião do carinha lá da Amina, né? Ele começou a falar as coisas do feedback, e aí eu e o decidiu, né? fazer esse vídeo aqui e tal, né? E defendendo o feedback, né? E mostrando a eles que o feedback não é um alien que merece ser odiado por algumas pessoas, né? Mas, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!